Vai começar a campanha salarial 2022 na Embraer. É preciso união e mobilização para conquistarmos as nossas reivindicações. Desde já, vamos mostrar à empresa que não estamos satisfeitos. Desde 2017, os trabalhadores da Embraer estão sem aumento real de salário. E isso numa empresa deste porte. Este ano, a inflação veio com tudo, companheiros, fazendo o nosso salário virar pó. Por isso, vamos à luta por um aumento de 18% já. Mas o aumento só repõe aquilo que já perdemos. É preciso exigir a adoção de um mecanismo que sirva para preservar o nosso poder de compra. Estou falando do gatilho salarial, que é disparado sempre que a inflação atinge é 5% e os trabalhadores recebem esse percentual imediatamente. Está na hora de exigir o Vale Alimentação. Empresas que fornecem para a Embraer têm o Vale. Mas aqui na fábrica não tem. O preço da cesta básica está nas alturas. E até empresas de pequeno porte têm o vale alimentação. Não dá para aceitar essa situação. A empresa quer levar o plano de carga de salários para negociar na Fiesp. E esse plano de carga de salário atual é uma enganação e só prejudica os trabalhadores. A própria empresa reconhece que o plano de carga de salários é ruim quando ela reajustou o salário dos engenheiros porque estava perdendo profissionais. Isso também tem que acontecer com os trabalhadores de outras áreas e com os trabalhadores da produção. Por isso, a empresa tem que negociar diretamente com o sindicato. Atenção trabalhador! Precisamos renovar a convenção coletiva para garantir os adicionais noturno e de hora extra. A estabilidade para os lesionados e todos os nossos direitos. Se as cláusulas sociais não forem renovadas, perderão a validade. Por isso, Vamos mostrar a nossa força e lutar pela assinatura da Convenção Coletiva. As mulheres têm participação fundamental na campanha salarial, com reivindicações específicas. São auxílio creche por 48 meses e licença para vítimas de violência doméstica. São lutas de todos, homens e mulheres. Também deve ser de todos a exigência de estabilidade no emprego. Chega de trabalhar com facão no pescoço e com medo de demissão. É isso aí, pessoal. Só com luta garantiremos os nossos direitos. Participe das assembleias e, junto com o sindicato, vamos mostrar a nossa força para a Embraer.